Eu sou o Gabriel Zordan do arroba e no vídeo de hoje eu recebo a minha irmã porque a gente vai gravar um vídeo bem diferente. Aí tu fala, oi, eu sou a Adri, e tô assim". Ah, não, não, não, não. Ah, pode deslocar, porque né, ela não Oi, não! <risos> oh, gente, menina Oi, eu sou a Águia. Durante o último ano, muito provavelmente, vocês viram várias blogueiras Fazer esse tipo de vídeo, onde durante um dia Elas convidam a irmã delas pra virar blogueira Né, durante 24 horas Fazem a maquiagem, escolhem looks, tiram selfie Postam foto no Instagram, sabe? Vida de blogueira Elas só não contaram pra vocês que na verdade As blogueiras tem que ficar respondendo e-mail de permuta ruim <risos> E passar 8 horas por dia editando vídeo Mas vida de blogueira é tudo, gente Continuem acreditando. Mas no vídeo de hoje a gente vai levar essa brincadeira um nível acima Nós estamos falando de maquiagem, cabelo, unhas Selfie, look e também um Instagram e um canal no YouTube, minha filha, porque aqui é o pacote completo. Ou seja, de fato, no final desse vídeo já tem uma blogueira pronta pra vocês seguirem e consumirem o conteúdo dela. Então se você já gostou da ideia, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like nesse vídeo e também já se inscreve no canal da Adria, depois que o vídeo acabar que eu vou deixar na descrição, também já segue ela no Instagram. E claro, continue assistindo. Então, vamos começar por maquiagem, porque esse canal é de maquiagem, né? A gente vai fazer várias outras coisas hoje, mas vamos começar maquiando a minha irmã. Vou começar preenchendo as sobrancelhas da minha irmã com uma sombra marrom média. Já no final da sobrancelha dela, eu vou usar um tom de marrom um pouquinho mais escuro pra fazer a cauda. Agora eu vou vir num um desses pentinhos de pentear a sobrancelha para esfumar o início da sobrancelha dela, que ainda tá marcado, que eu deixei propositalmente. Como estamos fabricando uma blogueira nesse momento, vamos usar produtos de blogueira. Vou usar a base corretiva da Mari Maria para iluminar o arco da sobrancelha dela. Nossa, o que é isso branco aqui? Embalagem, de maquiagem. Enfim, então vamos lá vamos usar produtos de Mari Maria. A gente vai começar pelos olhos, mas eu já vou aproveitar pra fazer o recorte superior da sobrancelha dela, porque essa aqui é a base que a gente vai usar no rosto inteiro. Essa aqui é a base mate de alta cobertura da Tracta. Tá, vamos logo fazer os olhos. Como estamos aqui uma blogueira, vamos usar uma paleta de blogueira. Essa aqui é a Beta Flower da Bruna Tavares. Sinto muito pra boca rosa, mas... Não tem como usar duas paletas ao mesmo tempo, né, a ah, Bom, essa aqui é a paleta. Eu vou começar nessa cozinha aqui, que é a vida. Vou fazer essa marcação aqui, ó, desse jeitinho, no olho da minha irmã. Agora, com esse lado do pincel que tá limpo, eu vou vir nessa cor aqui. Deixa eu parar de falar o nome das cores. Cada cor é de uma cor e aí vocês olham <risos> na paleta de vocês. E aí, eu vou esfumar essa primeira cor que eu usei com essa outra. Não, eu de ver. <risos> Venho esfumando mais essa porção externa aqui, porque eu não quero levar tanto para o canto interno do olho, essa cor mais escura. A gente não vai fazer cut, então tem que levar bem essa distribuição dos tons mate. Agora eu vou vir no tom chamado Natureza e eu vou aprofundar o canto externo do olho dela. Com esse pincel nessa cor aqui, eu vou marcando aqui mais no cantinho interno, porque eu não quero tanto que essa cor apareça, eu não quero tanta cor no cantinho interno. E vou puxando um pouco pro centro da pálpebra. Com essa base nessa corzinha feita, vamos passar pra esse laranjinha. A gente vai colocar bem pouco laranja, é só pra dar um degradêzinho a mais. Por fim, eu vou misturar esses dois tons shimmer, de dourado e de dourada também, só que mais claro para iluminar o arco da sobrancelha e com o meu dedo mesmo eu vou concentrar aqui no cantinho interno do olho dela vou usar a base de alta cobertura matte da Tracta nela porque toda blogueira ama base matte de alta cobertura Dicas de blogueira, meninas. Puxa a base para o Vamos no corretivo da Mari Maria. Eu vou usar para iluminar os pontos altos do rosto dela. Poderia. Isso. Hum. E aí eu venho depois na esponja puxando para as regiões que eu quero. Eu venho trazendo aqui para cima e para o centro do rosto. Vou vir no pó translúcido da Adversa pra selar o rosto dela. Antes eu vou passar a Beauty Blender só mais uma vez, só para ter garantia de que não tem nenhum vinco na maquiagem dela. Agora vamos contornar ela usando produto de blogueira. Esse aqui é o BT Contour cor Brown Sugar, da Bruna Tavares. Tá vendo, ó? ficou bem mais fininha. E agora que eu deixei esse pó mais claro cozinhando no rosto da Adri eu vou vir nesse mesmo tom que eu usei pra cortar o nariz... Não cortar o nariz não, né? Cortar o contorno do nariz dela. Vou vir agora no Too Glow, Loose Highlighter Powder da Ruby Rose, na cor Adorable, que é esse tom de champanhe, que eu acho que vai ficar lindo, vai super combinar com a make da Adria. Hoje eu tô fazendo iluminador antes do blush, porque alguns vídeos atrás eu prometi pra vocês que eu ia mostrar essa técnica, então eu tô aproveitando que eu já tô fazendo a make da Adri e eu vou fazer. Ah, meu amor, o nariz de blogueira, você reconhece uma blogueira quando só o nariz dela tá acesa ah, que nem um farol. Vou misturar esses dois blushes, esse aqui é o rosa 69 e esse aqui é o bronze 47, ambos a Natura e aplicar entre o contorno e o iluminador. Vocês podem prestar atenção que eu já deixei o iluminador da minha irmã um pouco mais marcado porque eu vou vir fazendo a transição com o blush depois de ter aplicado o iluminador, que é diferente do que normalmente as pessoas fazem geralmente a gente aplica o blush antes. Blogueira é tudo sem noção, aí você tá vai passando blush na cara todinha Agora é um passo que é você que vai fazer porque você tem gatilho, aquelas, que é passar esse lápis de. Hã? Quer Que é passar esse lápis de olhos marrom da Natura Aquarela. Marrom ou preto? Marrom. Tá fazendo preto. É marrom mesmo. Hum. Pronto, voltamos. Ela aplicou o lápis, curvou os cílios e aplicou também a máscara Tropical Power Volume da Ruby Rose. ok, filhos colados eu queria usar um desses dois batons porque Bruna Tavares é de blogueira e esse aqui é da Max Love, mas é vegana e blogueira é o que? vegana aquela. vamos passar agora pra cabelo ela vai fazer umas ondas no cabelo dela tá, né? isso na frente assim, pra ficar aquela coisa bem blogueira e já fazendo jabá, se você seguir a minha irmã aquelas no youtube e no instagram, vai ter conteúdo de cabelo também o link do canal dela tá aí na descrição do vídeo e o teu arroba do instagram é qual? Arroba eu, Adrian. Exatamente, então vai lá seguir Ok, fizemos um cabelo de blogueira Agora vamos fazer também unhas de blogueira então, Vamos colocar unhão de blogueira Pronto, ela já colou as unhas e agora vamos colar, colar não, <risos> vamos colocar um look de blogueira nela. Então a gente já volta com ela já no look certo. Pronto, look trocado, agora como uma boa blogueira vamos fazer o quê Tirar selfie, né? Pega aqui seu celular e tira algumas selfies aqui que você vai postar no arroba euadriacosta, então já segue o Instagram dela lá. Transformação completa, vocês acabaram de testemunhar o debut da mais nova blogueira do Brasil, o que, que tu achou dessa experiência? Eu Amei! Ai, não! <risos> amei, tchau, beijo! Eu gostei, eu amei é uma experiência única. É, <risos> <Okay, okay>. Essa... <risos> <risos> Porque muita gente quer ser marcada por ele, né, e eu tenho que a exclusividade. Mas assim, é cansativo, é, mas é uma experiência muito boa, muito legal. Né? Ainda mais gravar com uma pessoa muito maravilhosa que nem. É ah, hoje, paguei ela pra falar aí. <risos> Então é isso aí. Não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo e de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum dos posts novos. E também comentar aí embaixo o que você achou desse vídeo, se você gostou da transformação. Olha só, gente. Produzir uma blogueira, entendeu? <risos> também já passa o canal da Adri, se inscreve. Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. E também seguir a gente no Instagram em, <risos> em <risos> <e> <risos> arroba euadrecosta é e arroba Ambos produzimos conteúdo pra lá. Então é isso aí. Muito obrigada por ter topado o convite, ter participado do vídeo. Espero que você goste de criar conteúdo tanto quanto eu. <risos> <risos> eu que agradeço pela oportunidade. Ah, tô. E com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no fim. Eu sou Gabriel Jordan. Eu sou a Adri Costa.